Automatos, criaturas capazes de agir sem alma, num corpo mecânico. Esse é o assunto de hoje no Monstruário. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, é, estamos aqui com mais um monstruário, eu sou Lúcio Agra, e o monstruário do canal Arça ao vivo tem o um alto ou baixo patrocínio não autorizado da Laia Gaiata e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 para a produção artificial do homem. Essa é uma frase do Sérgio Paulo Rouanet, que eu vou voltar a citar daqui a pouco. então O assunto de hoje é autômatos. E eu queria, antes de começar, pedir, como sempre, a todos que estão aí, que deem uma checada se o som, a imagem está indo bem. Se puderem me dêem um aviso, se tem alguma coisa saindo errado. E vamos nessa. O, a conversa de hoje é muito motivada, é, em grande parte motivada, por esse livrinho aqui, que eu gosto muito, tem uma nova edição, chama-se Histórias de Autômatos, foi editado pela Companhia das Letras, do Mário Lozano, um pesquisador italiano, Histórias de Autômatos da Grécia Clássica à Belle Époque E nesse Histórias de Autômatos eu vou falar de algo que diz respeito especificamente a, a, um, a um determinado autômato, mas eu queria antes começar fazendo um pouco uma história de autômatos aqui, então eu vou compartilhar a tela novamente para um outro arquivo aqui. Voltar ele um pouquinho... É, eu queria compartilhar a tela com um outro arquivo aqui, vamos botar ele em tela cheia. Que é essa história de autômatos começando por um, um domador de autômatos, de certa forma, que é... É, o, o doutor Caligari do filme gabinete do doutor Caligari perdão, de 1919 do Robert Wiene esse filme muito interessante que é, é, apresenta essa figura que está aí que é o doutor Caligari num ambiente inteiramente construído artificialmente né? ele foi um filme que foi é, é, foi deixa eu botar na tela inteira para vocês verem melhor, ele foi um filme que foi é, é, produzido a partir de uma ideia realmente fantasiosa, quer dizer, a intenção dos produtores do filme e do, do, do Robert Wiener era de fazer um filme que fosse efetivamente uma fantasia. Quando esse filme chegou na mão dos produtores, os produtores acharam que o público não ia entender, havia muitas questões ainda no período do cinema mudo, sobre se o público entenderia, como houve depois outras questões sobre o público entender, quando, quando vem, por exemplo, o cinema sonoro, assim chamado cinema sonoro, foram colocadas muitas questões sobre se o público entenderia que havia uma conexão entre o som, pode parecer um pouco absurdo isso para a gente hoje, mas era uma questão da época, se o som... Era efetivamente o som correspondente àquilo que estava sendo falado ali. Eu me lembro que meu mestre, Arlindo Machado, sempre falou que, e eu já disse isso aqui outras vezes, que não existiu propriamente cinema sonoro, o que se inventou foi a sincronização de som e imagem. Antes da sincronização de som e imagem, as questões também eram relativas à montagem. Se a pessoa perceberia que o mesmo personagem que está aparecendo em uma cena é o mesmo que vai aparecer em outra cena, se é uma complementariedade diegética, como se diz, né? uma sequência de um para outro e tudo. E no caso do, do, do filme do Robert Vin, a preocupação foi, na verdade, é, foi entender... Né? Deixa eu voltar lá para... Foi entender se, se porventura, é, era possível mesmo as pessoas compreenderem que se tratava de um personagem... É, é, é, que ah, navegava num mundo imaginário, né? É, são considerações também de produtor. Esse, esse personagem do mundo im imaginário domina um no trecho da história que é muito simples. Ele domina um sonâmbulo que se chama que é o César que está aqui aparecendo do lado da heroína, né? Que assustada houve um vaticínio. A coisa funciona mais ou menos assim. O Dr. Caligari da cena anterior está indo na prefeitura, pedir autorização para montar sua barraca. Na cena, nesta cena, ele já está com a barraca montada e o, o, o personagem, né, o, o, o sonâmbulo, ele faz vaticínios a partir do comando do professor, do doutor Caligari, comandos que perguntam sobre se a pessoa vai... É, não os comandos, mas ele pede que, que, que, o, que o, o, o César funcione como um oráculo e a, um jovem enamorado dessa moça que está aí né, pergunta quanto tempo ele vai durar, e aí o, o, esse oráculo, esse sonâmbulo, diz para ele que ele não vai passar naquela noite, e de fato naquela noite ele é mesmo assassinado. E aí no dia seguinte, em procura dessa, a procura da solução desse problema, porque um amigo deste que foi assassinado estava com ele, fica desconfiado do Dr. Caligari, eles vão ver né, novamente o... o o, o sonâmbulo, e o sonâmbulo faz novas previsões. Né? A, o sonâmbulo é comandado e alimentado pelo próprio Caligari, aqui visto já numa cena em que ele está dentro do seu carroção, né, quando já, já se está em perseguição ao doutor Caligari, quando já se descobriu que ele, doutor Caligari, é que através desse sonâmbulo comanda, né, essa, é uma montagem da cena em que o aterrorizante personagem vivido pelo com o Red White, né, aparece aí abrindo os olhos, né, no seu estado de sonambulismo. E aí se descobre que esse personagem é que comete os assassinatos e aí se sai em perseguição, né, do personagem que aliás, como sempre acontece nas histórias de terror, né, ele rapta a personagem feminina, né, se encanta por ela e rapta essa personagem e vai e foge com ela e é perseguido né? assim como o próprio Dr. Caligari é perseguido e ele acaba morrendo ao final. Né? Então, o Dr. Caligari é um, é, um, um tipo, uma uma formulação muito interessante é, para entender uma, uma uma espécie de construção dramatúrgica que viria a ser usada futuramente em vários outros Filmes, a gente já falou aqui, por exemplo, sobre a figura do Frankenstein e sobre o filme Frankenstein, né? E o filme Frankenstein do, do, do, do, uh, do, do... gente, eu esqueci o nome do diretor do Frankenstein. Daqui a pouco é, eu já lembro dele. O filme Frankenstein. É, por exemplo, tem uma perseguição ao final, bem ao estilo daquilo que acontece aí no, no, no Dr Caligari. Então, pode-se dizer que o Dr Caligari, de certa forma, inventou essa, essa, essa, essa prática, né, que é uma solução da, narrativa para poder se lidar com o monstro. Quer dizer, o monstro é invencível, como nós já vimos aqui nas... De, nas características dos monstros aqui dadas pelo Jeffrey Jerome Cohen nesse livro que eu cito em todas as lives aqui o monstro é invencível mas ao mesmo tempo é preciso resolvê-lo no prazo de duas horas da, da, da decorrer do filme então o monstro desaparece a, a, sob a perseguição dos, dos populares revoltados com a crueldade do monstro. É isso que a gente vê aqui, inclusive, tratado no famoso cartaz do filme O Gabinete do Dr. Caligari. Bom, a partir do Gabinete do Dr. Caligari, a gente também pode pegar uma outra metáfora e um outro, um outro, uma outra representação muito interessante daquilo que a gente chamaria de autômato. Né? Por que, que eu coloquei o, o, o César do... do doutor Caligari aqui, porque ele de fato é, corresponde à figura de um autômato, ele não é alguém que é dono da sua vontade, ele é impulsionado pelo comando do doutor Caligari. O doutor Caligari é quem é, é quase como se o César fosse uma marionete cujos cordões fossem puxados pelo é, doutor Caligari, a hipótese ali é que ele é mantido em estado de sonambulismo, né? o mesmo Uh, se passando com uma situação um pouco diferente, que é a situação que está aparecendo aqui agora, uh, a partir dessa figura que é muito vendida nas ruas de Praga, que é o Golem. O Golem também rendeu um filme da época do expressionismo alemão, é, o filme é uh, o Golem, do Paul Wegener que teve duas... Duas versões, uma versão de 1914, que está perdida, e uma versão de 1920, que foi essa que se chamou O Golem, Como Ele Veio ao Mundo. Essa versão é que tornou famosa a figura do Golem que vocês estão vendo aqui. Nessa, nessa versão, o Golem segue muito de perto a sugestão dada pela historinha do Golem, que é uma história que, na verdade, é narrada por muitas pessoas. Na, na ocasião passada, na nossa nosso encontro passada aqui do Monstruário, eu falei um pouquinho do Tela Demoníaca, da Lotte Eisner, e eu vou voltar a ele aqui né, para comentar justamente aquilo que está lá no, no, para aquilo que ela fala a respeito do Golem. Né? É... Sobre o gabinete do Dr. Caligari, ela, ainda sobre o gabinete do doutor Caligari, ela vai dizer que o que importa, é, o que é relevante no Caligari é, é, é a inquietação e o terror, a diversidade dos planos, torna-se assim secundária. Na verdade, é preciso produzir uma sucessão de estados de, de de terror ou de uh, ou estados impressionantes para poder manter o, uh, a audiência presa. No caso do Golem, ela vai falar assim que Paul Wegener tinha uma personalidade demasiado poderosa para se contentar em limitar a deslimitar a encenação Reinhardtiana, porque ele, uh, Paul Wegener, vinha do teatro de Max Reinhardt. O um livro da, da Lotte Eisner se chama... A Tela Demoníaca, e tem como subtítulo as influências de Max Reinhardt do Expressionismo. Max Reinhardt foi um diretor de teatro de tremenda importância e uh, o Paul Wegener foi formado lá dentro do universo do Max Reinhardt, é, do Deutsches Theater. Né? E aí, é, nesse, nesse, nesse processo, ele aprendeu uma série de coisas que ele transplantou para o cinema, quando ele vai fazer outros filmes, né? é, como, por exemplo, é, é, O Casamento de Hübessau ou o Flautista de Hamlin e tal. E aí, finalmente, ele topa com a história do Golem. Né? Ele decidiu fazer o Golem do Golem um filme expressionista, ele já tinha feito uma primeira versão, resolve fazer uma versão expressionista mas isso não impede que a obra passe por expressionista, o que sem dúvida não, de, não se deve aos famosos cenários do Hans Poelzig. O Hans Poelzig, eu ia colocar aqui na apresentação, esqueci, o Hans Poelzig foi o criador justamente do teatro do Deutsche Schauspielhaus, que era uma casa teatral muito interessante, que tinha uma ambientação que parecia é, uma série de estalactites, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente, que eu esqueci e que eu não posso deixar de lado. Então, eu vou interromper só um instantinho para fazer isso. Pronto, eu só sou capaz de, de interromper uma uma uma live para poder fazer isso porque o que eu acabei de fazer é a garantia de que a gente possa continuar, né? Estava é, observando aqui que tinha poucas pessoas assistindo, eu comecei a ficar grilado, achando de, que de repente eu tô fora do ar, né? Então, é, por via das dúvidas, né? Resolvi fazer uma garantir isso, né, é, garantir a possibilidade de eu estar transmitindo aqui para vocês, né, deixa eu fazer só mais um teste. Pronto, já está garantido aqui. Ok, então, vou pedir a vocês desculpas pela interrupção e vamos continuar. Então, uh, em O Golem, o Paul Wegener, então, vai desenvolver, segundo nos conta aqui a, a Lott Eisner, vai desenvolver uma ideia que uh, aparece originalmente, na verdade, um trecho que aparece originalmente no... no no, uh, num livro uh, que é... Está aqui, não está nesse aqui. O livro que é o inspirador não é, do, do, do Golem, A Lenda e a Literatura Fantástica, já tematizaram, diz o Sérgio Paulo Rouanet, nesse livro aqui, O Homem Máquina, que eu recomendo muito, da Companhia das Letras, também uma série daquelas séries do, do Adalto de Uh, palestras, essa especificamente são palestras em torno do tema do homem-máquina. Num artigo do Sérgio Paulo Rouanet, que se intitula uh, O Homem-Máquina Hoje, a certa altura, ele fala o seguinte, a lenda e a literatura fantástica já tematizaram há muito tempo essa possibilidade. Desde a Idade Média, somos assombrados pelo pesadelo do golem, monstro de barro criado por um rabino de praga. O golem era... Uh, um servo infatigável que atendia todas as ordens do seu criador, até que por um descuido do rabino, o homúnculo se revoltou, destruindo tudo em sua fúria. No século XIX, a gente já sabe disso, Mary Shelley imaginou a figura de um monstro produzido a partir de fragmentos de cadáver por um estudante de química, Victor Frankenstein. Eu deixei uh, o assunto Frankenstein para um monstro separado, justamente porque eu me interessava ter é, a possibilidade de tratar em separado, e também vou tratar em separado depois dessa questão do Golem, porque isso se relaciona também com um outro conto é, é, que não é do escritor tcheco Georg Mairink, que foi quem escreveu o Golem, é, um outro conto do E.T.A. Hoffmann, ator alemão, que escreveu um conto chamado Homem de Areia. Então, eu vou juntar, eu pretendo juntar essa ideia do Homem de Areia né, e do... E do e algumas coisas também do Edgar Allan mas o Edgar Allan também rende um outro monstro raro em separado, então a gente vai, é, como dizia Jack, por partes. né? Então, é, aqui a gente vai falar especificamente do autômato, que eu ainda não cheguei nele, mas a gente ainda vai voltar a falar do Golem, assim como a gente está voltando a falar da Mary Shelley e do Victor Frankenstein. Como no caso do Golem, o monstro acabou voltando-se com o seu criador, coisa que, aliás, sempre acontece com os monstros, né, que acabam voltando-se contra seus criadores. Uh, no filme Metrópolis de Fritz Lang, um cientista cria um autômato, isso também eu trouxe aqui, né, no, na, no, na sequência né, desse filme aqui, é, mais adiante, a gente pode mencionar aqui o Metrópolis do Fritz Lang, né? Um cientista cria um autômato sob a forma de uma figura feminina, cuja função é pregar aos operários uma violência destrutora. E isso prossegue é, o, o... Aqui está uma das cenas do, do, do Metrópolis do Fritz Lang, aliás, cena essa que, em tudo e por tudo, nos lembra da situação é, do laboratório do Dr. Frankenstein. Não é? Ou seja, aqui a gente tem uma, uma proximidade muito grande, e há quem diga que toda a inspiração do Kenneth Strickladen para fazer o laboratório do Dr. Frankenstein vem em grande medida do filme Metrópolis, do Fritz Lang. Eu creio ter dito isso, inclusive, aqui. Né? Ah, o cinema de hoje põe é, constantemente em cena homens artificiais androides ou replicantes, como no filme Blade Runner, está aqui, né, de Ridley Scott, né, em todos esses exemplos, há uma relação assimétrica entre criador e criatura que poderia ser assimilada à escravidão. Justamente os dois replicantes do filme Roy e Zora se rebelam porque eles só têm quatro anos de vida e eles são, é, evidentemente, muito humanos. Eu quis botar essa imagem da Zora aqui, inclusive por causa da semelhança que ela tem lá com o... O, o, a personagem do Metrópolis do, do, do Fritz Lang, né? A mesma uh, parece mais ou menos a mesma conformação, né? Então, no caso do Blade Runner, é, a reivindicação do Roy é uma reivindicação de vida, não é? Contra o seu criador. Então, há também no Blade Runner o um encontro de criador e criatura, mas como nesse nessa nova parábola o criador já tem os seus, uh, os, seus, as, os seus as suas criaturas que lhe fazem o serviço de se livrar de outras criaturas, é o que acaba acontecendo ao final do filme, ou seja, o Roy uh, não consegue sobreviver ao seu tempo de vida e, embora o, o Deckard, o caçador de androides, seja alguém uh, experimentado, ele não consegue enfrentar a força do Roy. E o, o Roy, numa cena final muito emocionante, que é acho que todo mundo que viu Blade Runner deve se lembrar, ele fala dos lugares onde ele esteve e as coisas que ele suportou que o década jamais suportaria, e aí então perece, em meio à chuva. Né? Essa, essa situação muda, em Blade Runner muda um pouco essa característica que, entretanto, estava presente em outros filmes. Agora, também é, é, é digno de nota mencionar a figura do homem de lata, né? O Homem de Lata, que aparece no filme O Mágico de Oz, do Victor Fleming, de 1939, e que é uma figura que também guarda né, essa dimensão de uma coisa assustadora, de uma figura inanimada e um tanto quanto assustadora, tem sido arrolada também como uma figura é, o seu tanto tendo o seu tanto de mistério, vamos dizer assim. Né? Bom, vou voltar agora lá para trás, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre Golem, porque há um, um, um outro livro que eu gostaria de destacar aqui, que eu já destaquei ele outras vezes, que é esse livro aqui, Os Fazedores de Golem, né? organizado pelo Luiz Nazário Lisley Nascimento, que tem um grupo de pesquisa em Minas Gerais, na UFMG, sobre esse tema. e ah, é, há um, Nesse livro, por exemplo, há uma, uma espécie de arqueologia né, da lenda do Golem, né, é, contada aqui pelo, pelo Lisley Nascimento, Golem do Limo, a letra, o primeiro artigo. Todas essas referências, naturalmente, como sempre acontece, vão, irão ao final do, do, do vídeo, né? Estão, estarão colocadas lá. A mais célebre versão da lenda do Golem é a de Praga. Conta-se que quando o gueto da cidade estava sendo saqueado, as mulheres Violadas e as crianças queimadas, o Rabino Loew, 1525-1609, matemático cabalista e talmudista, moldou um grande boneco de argila em forma humana. Quando o Rabi assoprou-lhe as narinas, sussurrando-lhe uma palavra mágica, ou escrevendo em sua testa, algumas versões dizem que a escrita foi na mão, ou num papel introduzido na boca, ou ainda no peito do golem, a palavra hebraica emet, que significa verdade, a criatura começou a se mover. Certos relatos afirmam que a palavra escrita o assoprada pelo Rabino é um nome perdido e misterioso de Deus. Seguindo um dito talmúdico, esse nome é um selo, e esse selo é a verdade. Mais adiante, ele vai falar que é, é, a biblioteca de livros sobre o Golem vai incluir o livro é, de I. L. Peretz, o Golem, de Antonin Fenty, 1916, o romance Der Golem, 1915, de Gustav Mairink, que sai justamente um ano depois de uh, Paul Wegener ter feito a primeira versão, né, como a gente vê aqui, a primeira versão do Golem. Né, a primeira versão do Golem é de 1914, no, no, no ano seguinte sai o romance do Gustav Mairink, escritor tcheco, né, é, pelo qual se deu a primeira aproximação de Jorge Luiz Borges à lenda, porque Borges também volta-se para essa lenda do Golem, e também foram exibidas juntamente com esses exemplares clássicos da literatura algumas outras coisas. Ele está contando aqui sobre uma exposição que ele foi em que estavam expostos esses esses esses materiais. Na verdade é, é no romantismo, como observa já outro autor aqui, o, o Alcibíades Diniz Miguel que é da Unicamp, ele diz assim: foi no romantismo, na verdade, uh, seus é, foi o romantismo, na verdade, perdão, seus precursores imediatos, os criadores de romances frenéticos ou góticos, como Casotes, Potock, Beckford e Maturã, que reviveu algumas tradicionais figuras da mística judaica ou das lendas é, tecidas em torno dos judeus, cabalistas, judeus errantes ou rabinos, fazedores de golems. De fato, foi o momento no qual muitos mitos do passado ressurgiram. Fausto e sua invocação, invocação ao demônio, tema que será assunto de um monstruário futuro. Né? Uh, o assustador homem de areia, que eu já mencionei aqui, que a gente vai juntar com a questão do Golem, num outro monstruário também. Uh, uh, os alquimistas e sua pedra filosofal... Ou seja, esse ressurgimento seria prolongado em diversas ramificações da literatura fantástica, mas o romantismo, incluindo seus precursores imediatos e seguidores, não se esgotaria apenas na reedição de velhas narrativas, releituras que atualizam os mitos, levando-os a novas fronteiras, e aí começa a surgir também nesse período, essas novas narrativas. O famoso romance Frankenstein de Mary Shelley é uma extraordinária releitura de vários mitos anteriores, incluindo o do Golem. Quando eu falei aqui do Frankenstein, eu mencionei o Golem, estou voltando ao Golem aqui novamente voltarei ainda depois mais especificamente. Bom, voltando à questão do cinema, aquilo que Lott Eisner vai falar sobre o filme do Paul Wegener. É, ela vai dizer ainda o seguinte, é, para Poelzig, Hans Poelzig, aquele que fez o, os cenários, né, declara Kurtz, aproximadamente todos os elementos dinâmicos, estáticos, fantásticos e patéticos de um edifício se exprimem unicamente na fachada, sem que a planta do prédio em si seja de alguma maneira envolvida na renovação das formas. Por isso, os cenários de Golem estão tão distantes dos de Caligari. A forma original das construções góticas transparece naquelas casas de empenas e íngremes, muito altas e estreitas, cobertas de palha. O que ela está dizendo é que, de certa forma, o cenário é um pouco mais verossímil no caso do Golem, porque, como eu já disse aqui no, no programa anterior, é, do gabinete do Dr. Caligari deriva uma prática cinematográfica que é chamada caligarismo, e esta prática cinematográfica parece é, ter é, criado é, raízes e ter se, se disseminado é, entre vários outros filmes, né, dos quais o Dr. Caligari é o primeiro iniciador. Mas no expressionismo do, do Paul Wegener, por exemplo, há não só uma atenção a essa questão da... da, da, da da verossimilhança, como também há a uma tentativa de se fazer né, uma atmosfera gótica sem, no entanto, é, deixar de fazer uso da ambiência de estúdio. Né? É, um outro autor que eu mencionei também aqui no, no, no, na live passada, é, eu gostaria de voltar a ele, porque eu fico um pouco enrolado da última vez que eu falei isso, sobre esse livro aqui de Caligari, Alili Marlene, que é, como eu disse, uma, uma espécie de paródia do título do, de Caligari a Hitler, do Siegfried Krakauer, né? de Caligari a Lili Marlene, nesse caso, Cinema Alemão, é um livro em geral sobre cinema, do, do cinema alemão do Nazário, e que tem, ah, ah, em determinados momentos, alguns comentários sobre alguns desses filmes. Né? Ah, Aqui, por exemplo, ele vai falar de um, do fenômeno da animização né, que acontece na história do Caligari. Ele vai dizer assim, essa animização dos objetos junto à radical negação da natureza, a estilização do vestuário e da maquiagem, coisa que a gente pode observar nos, nos, nas imagens anteriores, né, que é, muita gente fica intrigada sobre ah, mas como que, é, se utilizou esse tipo de recurso e tal. Essa animização dos objetos junto à radical negação da natureza e a estilização do vestuário e da maquiagem termina por transformar os próprios personagens e objetos simbólicos do drama, que nessa altura adquirem um caráter eminentemente plástico. A história de Caligari não é contada através da ação dos protagonistas, mas da estruturação do espaço cênico, realizada por Hermann Warne, Walter Hürig e Walter Heimann, do grupo Sturm, de Berlim como em muitos filmes alemães do período os personagens são aí fixadas no desenho tornando-se tornando a tela uma gravura e o filme uma pintura viva pinguelas desenhadas nos muros paredes pintadas com signos e letras inscrição de bairros inteiros no telão há inclusive a questão da sombra pintada né em vez de ser a sombra propriamente dita é uma sombra é, além da sombra <coughs> propriamente dita né que a iluminação pode provocar, há ainda a sombra pintada, há um reforço da sombra. Né? Há uma continuidade espacial entre o cenário pintado ao fundo e a realidade nele embutida, de modo que os personagens parecem saídos da pintura como desenhos vivificados. Essa tendência será levada ao limite por Fritz Lang, que recorre ao expressionismo enquanto conceito, aplicando-o a formas de expressão pessoais. Né? Ex-arquiteto, cineasta, esculpirar nos blocos de pedra que constituem o mundo de Brunilda, e os Nibelungos, personagens arcaicas, vitrificadas, arquitetonizadas. É, nós não vamos falar aqui nos, nos, nas lives do Monstruário sobre isso, quer dizer, sobre, sobre os Nibelungos, mas certamente quando falarmos do mito de Fausto, a gente vai voltar a falar sobre essa questão. Há um, uma edição é, também do roteiro do gabinete de Dr Caligari, que eu recomendo, né? essa edição aqui vai estar também indicada lá no, na, na, na, na descrição do vídeo, tá certo? Bom, é, restaria comentar ainda, então, agora, o, o objeto principal dessa discussão de hoje, que é a questão do autômato propriamente dito, né, então eu vou me referir agora diretamente a Walter Benjamin, Walter Benjamin, filósofo alemão, de meados do século XX, né, que nas suas teses sobre conceito de história, e que ele tenta fazer uma notável associação entre a, a historiografia e a mística judaica, ele era judeu, ele é, propõe uma teoria da história muito original, né? É, eu até vou indicar aqui também, um vai estar aqui daqui a pouco, no, no, no, aqui no, na própria apresentação, um link, mas eu vou botar esse link também na, na, na descrição do vídeo, para uma palestra do Márcio Seligman é, Silva, que é um especialista no tema, é, uma palestra que ele deu para o canal do YouTube Tutameia, em que ele fala sobre essa teoria, essa, essa original teoria da história do Benjamin, num contexto muito contemporâneo, quer dizer, ele traz isso para a situação que nós estamos vivendo hoje no país de modo geral. Né? Mas, enfim, o Walter Benjamin, é, que era um, um filósofo, um sociólogo, um filósofo marxista, ele tenta produzir uma, uma teoria da história que possa conciliar, ao mesmo tempo, a teoria marxista da história e a mística judaica. Né? E, com isso, ele consegue fazer uma teoria completamente original que está... Nesse texto, Tese sobre Conceito de História, está traduzido no Brasil, uma das edições, essa é a edição mais antiga das obras escolhidas do Walter Benjamin, aqui no final. A primeira tese sobre conceito de história fala justamente sobre um autômato. Então vamos ver de que autômato é esse que ele está falando. Aqui está o endereço da, da, do, do vídeo do Márcio Seligman, mas vamos lá. É, conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance, que lhe assegurava vitória. Um fantoche vestido à turca, com um narguilé na boca, sentava-se diante do tabuleiro, colocado numa grande mesa. Um sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível em todos os seus pormenores. Na realidade, um anão corcunda se escondia nela, um mestre no xadrez que dirigia com cordéis a mão do fantoche. Podemos imaginar uma contrapartida filosófica desse mecanismo. O fantoche chamado materialismo histórico ganhará sempre. Ele pode enfrentar qualquer desafio desde que tome a seu serviço a teologia. Hoje ela é reconhecidamente pequena e feia e não ousa mostrar-se. A pequenez e a feiura da teologia, segundo ele, corresponderia nesse esquema de metáforas que ele propõe à figura do anãozinho, que fica justamente nessa parte interna da, do mecanismo do, uh, do turco-enxadrista. Né? Estando, portanto, essa, essa figura aqui né, na, colocada a, a, a, de forma adequada dentro dessa gaveta aqui, que não era perceptível aos olhos comuns, né, você conseguiria que essa figura manipulasse as peças e ganhasse sempre do, dos do enxadrista. Eu coloquei aqui, é, na chamada para esse programa, eu coloquei uma, uma, um vídeo que é justamente de onde vem essa foto, essa primeira foto que eu mostrei aqui. É, o vídeo é desse, desse uh, aparato, que é uma reconstrução feita recentemente né, do, do, do turco-enxadrista, que existiu de 1770 a 1854, né, produzido por esse é, prestidigitador alemão chamado Wolfgang von Kempelen. Né. A história do, do turco-enxadrista já vou contar daqui a pouquinho, é só agora eu queria que vocês, é, se porventura alguém olhou o vídeo lá do History Channel, o vídeo do History Channel não não é, divulga o que se passa na verdade, e que é justamente aquilo que eu estou mostrando nas imagens seguintes. Né? Então, aqui, é, uma, uma, um esquema mostrando é, como, que, como se dava o funcionamento. É, aqui, um outro esquema que sugere as posições em que o xadrista poderia se colocar dentro do mecanismo. Né? E aqui, um, a mesma máquina aberta novamente. Né? que demonstra o lugar, né, o lugar de, de, de onde se, pode, se poderia colocar o enxadrista contendor. Né? É, bom, isso aqui já é outra coisa. Então, é, só que é, eu fui procurar um pouquinho mais sobre essa reconstrução, que é esse boneco que vocês estão vendo aí, e essa reconstrução, na verdade, se valeu de outro recurso, é, é, que é um programa... De operação, quer dizer, ele, esse enxadrista, agora já dispensa o uso dessa figurinha e você tem um programa de computador que é aquele que realiza então todas as tarefas, o que de certa forma e que ganha do, do um jogador de xadrez que é convidado a participar, é desafiado. O jogador de xadrez vai lá e perde, né, a partida. Como vocês podem ver no vídeo aqui no Facebook que eu coloquei, ele, ele o jogador, perde a partida. É, perde a partida para, o, para o, o boneco. Mas, na verdade, esse boneco está sendo comandado não por uma... O, o, o dono é, recusa-se a revelar o segredo, mas o boneco não está sendo comandado por um, por um relógio, por uma feitiçaria, nem sequer por uma pessoa colocada dentro dessa gaveta, aí e sim por um computador. O que bota toda a tese sobre o conceito de história de Walter Benjamin em outro de apasão, né? Porque se, se Benjamin dizia que a, a teologia era esse homem pequenininho, que ninguém dava nada por ele, era quem ganhava, fazia o materialismo histórico, representado pelo boneco, ganhar todas as partidas, agora essa teologia parece ter vencido e ter tomado todo o universo da própria história, tanto é que nós vamos sendo conduzidos cada vez mais pelo aparato digital, né, que vai nos impulsionando cada vez mais. Né? Essa é a maravilha mecânica do, do, do, do, do personagem, do, do, do autômato aqui, é aquilo que se torna, evidentemente, mais encantador do que qualquer outra coisa. Né? Eu queria é, voltar ao livro que eu recomendei de início, que é o... o do Mário Lozano, Histórias de Autômatos, para, então, é, é, ler para vocês a passagem né, em que ele descreve como se dá é, essa, esse aparato, como se dá a história desse aparato. Wolfgang von Kempelen alcançou melhores resultados após algumas tentativas. A posteridade registra muito mais vivamente a lembrança de seu autômato enxadrista que indicaremos os últimos parágrafos desse capítulo. De fato, no capítulo destinado aos autômatos da, da, do iluminismo, né, é que o Mário Lozano vai descrever em detalhes há muito mais autômatos do que esse autômato do Tolkien Xadrista, mas, naturalmente, como o tempo é curto aqui, e a minha vontade é, é, é ser, na verdade, um, um sugestionador de questões para vocês é, desenvolverem depois, então, eu só vou passar rapidamente por isso aqui. É, o Wolfgang von Kempler fez estudos sobre a voz coroados de êxito, que estão documentados é, em um volume, e a sua primeira máquina falante data de 1778, e dispunha de um conjunto de 13 teclas. E aí você apertava umas teclas, e aí saía som e tal, mas o, o automato enxadrista, né, é, aqui é dada uma data ligeiramente diferente da outra data que eu encontrei, 1734, 1804, da Transilvânia, era é, aficionado da mecânica, mas receber educação de teólogo e jurista, o, a qual o preparara para o serviço de Maria Tereza da Áustria. Não, perdão, é, eu falei errado. É, as datas que eu acabei de citar aqui são datas de nascimento e morte do próprio von Kempelen. Outro erro que eu cometi é dizer que ele era alemão. A rigor, ele pertencia ao Império Austro-Húngaro, porque a Transilvânia pertencia ao Império Austro-Húngaro. Nessa época, ele seria a rigor pelos padrões de hoje, considerado romeno. Convidado pela corte vienense a uma recepção em sinal de agradecimento pela tradução de algumas leis do húngaro para o alemão, assistiu a uma demonstração do francês Pelletrier, que na época percorria a Europa assombrando as praças públicas e as cortes com experiências baseadas no magnetismo. A imperatriz que presenciava a preparação técnica de Von Kempelen pediu-lhe explicações e no decorrer do coloque o barão prometeu-lhe construir algo bem mais assombroso. Segundo a tradição, essa é a origem de um dos autômatos mais célebres de todo o tempo. O que a corte de Viena viria em 1769, a imperadora Maria Tereza... Né? É, não sem astuta encenação da parte de Kempelen é uma, era uma figura vestida de turco e sentada diante de uma mesa em forma de caixa em cujo tampo se encontrava um tabuleiro, consta que esse, nessa reconstituição que está aí o tabuleiro usado nessa reconstituição é o mesmo do original do Kempelen é... Uh, se encontrava um tabuleiro, enquanto dos lados apareciam três portinholas e uma gaveta. Esse autômato foi retratado muitas vezes por diversos autores, em diferentes épocas, de forma que as imagens, embora em essência coincidentes, podem apresentar variações nos detalhes. O boneco reproduzia um turco em escala natural de turbante com longo cachimbo na mão direita, enquanto a esquerda descansava sobre uma almofada. Essa configuração dele é um pouco diferente nessa última reconstrução inclusive o turbante é menor do que costumava ser antigamente e ele não está com o cachimbo, né? que é o tal do Narguilé citado em outro, no texto do, do Walter Benjamin né? o próprio Campbell nunca revelou o segredo mas sempre declarou que o jogador de xadrez se baseava na ilusão portanto as acusações de charlatanismo que lhe foram dirigidas são infundadas, ainda que com frequência seu comportamento visasse a confundir as ideias do público, que é coisa de todo mágico, né? ansioso por algum sinal que pudesse revelar o truque. Então, para resumir, para não ficar muito longo, né? ele faz uma descrição minuciosa de como se dava a partida, de como ele fazia rodar os mecanismos, e aí entra também toda a questão da sonoridade, da mecânica do aparato né? girando né? e fazendo um barulho característico. Né? E depois, ao final, né? é, se, o se, o, se o adversário desejasse, ele ainda oferecia outras partidas. Bom, enfim, isso fez um sucesso tremendo, né? e ele se apresentou... É, com o autômato entre 70, é, 83, 1783 e 1785, em Londres, em Paris, nas principais cidades alemães. Ah, houve publicação de estudos, por exemplo, em Hegenburg e tal, mas depois é, de várias turnês né, é, que, ele, é, que, o, que o enxadrista fez, né, é, ele foi é, desmascarado, digamos assim, é, por um por um por um dos espectadores, né? É, e aí é, acabou que o interesse dele foi foi foi declinando até que ele desaparece por completo no século XIX. É, partes dele ainda foram achadas depois. E o que esse cidadão que fez essa reconstituição que está aí é, fez é uma é um já é uma adaptação, de certa forma, de alguns dos materiais remanescentes. Ele chegou, ele passou de é, ser visto em cortes imperiais para, ser no final, aparecer naqueles lugares que sempre aparecem os autômatos, que são as feiras de variedades e os parques diversões. Quer dizer, ele teve um fim melancólico em algum mafoar né, é, na França, ao que parece. Bom, é, de qualquer forma, essa questão dos, dos, dos, dos autômatos evidentemente também se relaciona com a questão dos robôs, né? que eu vou voltar a falar mais adiante. Né? É, esse aqui é um livro que lista, inclusive, é, robôs japoneses e um robô que eu tenho aqui também, mas eu não vou falar dele agora, a gente vai voltar a falar dos robôs mais adiante, ou seja, o robô é uma espécie específica de autômato e naturalmente que o monstro robô já é uma outra questão que vale um outro programa, uma outra intervenção aqui do monstruário. Então, para completar, como sempre é tradição fazer, eu volto lá ao livro do Luiz Nazário para falar, pelo menos, de uma das características que ele apresenta dos monstros tecnológicos. Bom, primeiro, na... na nas características que ele retira da, da Susan Sontag, né? é possível ver pelo menos uma característica muito específica do, do, do autômato, que é a, essa aqui. A característica do descontrole. Né? O autômato e seus variantes, máquinas, computadores, robôs, androides, cyborgs, replicantes, clones, encarnam o fascínio e o medo da tecnologia. Os cientistas gostam de inventar engenhos perigosos e de perder o controle de seus inventos. Né? Isso é uma coisa que caracteriza não só esse aparato, né? é, mas também é, outros aparatos robóticos. Né? É, na, no capítulo dos robôs, a gente vai voltar a isso aqui, a gente vai falar, por exemplo, do robô da Westinghouse, em 19, de, de, da exposição de 1939, né, e do funcionamento interno desse robô. Né, é, mas tanto no filme do Met Metrópolis, do Fritz Lang, né, como até mesmo no Blade Runner, os robôs, evidentemente, saem do controle. Né, saem as máquinas, os, os humano-máquinas ou os autômatos saem do controle, como sai do controle, inclusive o próprio Golem, lá no início, quer dizer, essa, essa outra característica que é a característica do descontrole já está presente lá no Golem. Os cientistas gostam de inventar engenhos perigosos, os cientistas, no caso, aí, o Rabino Lowell, né, que é uma espécie de cientista para sua comunidade, e de perder o controle de seus inventos abrindo a caixa de Pandora para que todos os males sejam despejados sobre a Terra, colocando em prática a teoria do caos, em The Andromeda Stein, o né, um enigma de Andrômeda, o homem terminal... Terminator, Westworld, Coma, Hanaway, Jurassic Park, que é um exemplo disso também, O Mundo Perdido, o escritor e cineasta Michael Christon elegeu o descontrole tecnológico como seu tema predileto. E também, é, nos comentários que o Luiz Nazário faz sobre os monstros tecnológicos, ele diz objetos mecânicos, eletrônicos e genéticos animados sob as formas mais variadas, além das cinco formações monstruosas já descritas, que ele fala no capítulo anterior, que continuam sendo recicladas, eles que são, é, para que não fique estranho o que eu estou dizendo, as cinco formas anteriores são os monstros antropomorfos, que é a classificação proposta pelo próprio Luiz Nazário, os monstros zoomorfos, os monstros vegetais, os monstros polimorfos, os monstros microscópicos, e num outro capítulo ele apresenta então os monstros tecnológicos, que são esses, né? Em nosso século, eles tomam posição dominante e é uma sexta formação que só poderia configurar-se num mundo inteiramente devastado, onde o homem trabalhando conseguiu ocupar todos os espaços selvagens, deslocando os monstros de seus antigos habitats, remodelando a natureza segundo suas próprias necessidades, entre muitas aspas. Os monstros modernos não são mais organismos selvagens do além, criaturas de natureza exótica, matérias vivas desconhecidas. Eles assustam com objetos fabricados pelo próprio homem no seio da civilização. Né? E esses objetos fabricados pelo próprio homem, tendendo a se rebelar contra o próprio homem, acabam ameaçando a própria existência humana. Né? Esse é o paradoxo do autômato. Né? O autômato nos assusta porque ele sempre pode ser a possibilidade de um devir humano que exclua a própria humanidade, que exclua a própria alma humana, se assim que se quiser dizer, né, bem, é, com relação à classificação do Jeffrey Jerome Cohen, que a gente também sempre se cita aqui, né, esses, os, o, o, os autômatos cabem também, como sempre, em todas as características que ele apresenta, né, o, monstro, o corpo do monstro é um corpo cultural, evidentemente o autômato é um corpo cultural, ele sempre escapa, como nós vimos lá no gabinete do Dr. Caligari, né? Na tese 3, o monstro é o arauto da crise das categorias, e ele efetivamente é. O autômato é efetivamente isso, porque ele mostra exatamente esse limite né? é, entre o humano e o não humano. E, uh, por fim. Uh, o monstro policia as fronteiras do possível. Né? Ele aponta, inclusive, para as possibilidades de um outro tipo de existência. E a tese 6, o medo do monstro é realmente uma espécie de desejo, e tanto é assim que a gente tem muito encantamento por esses, por esses autômatos. Né? E o monstro está situado no limiado Eu Acho que é autoexplicativo, nem precisa entrar em muitos detalhes. Tá bom, gente? Então, isso basicamente são essas as, os comentários que eu gostaria de fazer sobre essa criatura de hoje, que é o autômato. Relembrando, o autômato é parte de uma ideia maior, que também inclui os robôs, que inclui essa ideia do Golem, que eu também vou explorar, que vem lá também, que está lá também na formulação do Frankenstein, que a gente já falou aqui. Então, portanto, ele não só nos anuncia outros monstros, como ele também recupera algumas das características dos monstros que já falamos aqui. Agradecendo a todos que tenham assistido, vou me despedindo aqui e até uh, daqui a 15 dias, sempre às terças-feiras, às 5 da tarde, com mais um Monstruário. Abraços.